iniciando hoje mais um vídeo para análise diária do mini dólar, tá? hoje eu vou passar minha visão referente ao pregão do dia 15 de outubro e vou falar também sobre o que aconteceu ontem no dia 14 quem viu o vídeo anterior de ontem sabe que objetivamente nós falamos sobre essa região de 54,90 e também falamos ontem que o nosso ponto ia ser uma compra, no sentido assim que pro o dia eu, eu encarei como um dia comprador Tá? então não importasse é, diretamente onde eu comprasse desde que fosse na abertura ou qualquer ponto abaixo da abertura eu iria encarar como lucro porque eu iria finalizar a operação no final do dia quem está acompanhando os diários sabe disso, ontem o nosso trade chegou a mais de 40 pontos quem me conhece sabe pessoal, eu normalmente encerro meu trade com 40 pontos ou deixo rodar até 100, isso depende do dia Para me deixar um trade andar 100 pontos, pessoal Precisa de alguns fatores Primeiro, por qual motivo o dólar está se movimentando assim? Tá? Se existe um motivo um pouco mais óbvio Uma coisa um pouco mais evidente Que eu encare que o mercado não vai reverter no final do dia Toda aquela pontuação e eu perder aquela movimentação Então eu deixo rolar até o final do dia Alguma notícia negativa, enfim Eu só quero estar tá posicionado, isso é o que importa só que ontem não vi nada tão grave, então eu decidi é, finalizar com 40 pontos. Mas se eu não finalizasse com 40 pontos, pessoal, como a operacional foi aberta no 5487, que no caso é a abertura, a abertura do mercado, olha, lá, open, aqui ó, 5487, e a operação foi finalizada nos 5536, que no caso é o fechamento do mercado, 5536, tá? Aqui, se eu botar aqui no time diário, vocês vão ver. Ó, foi no caso aqui, ó, 55,36, tá vendo aqui? Olha lá, Close aqui, ó, nessa parte aqui, ó, 55,36. Então, finalizou com 40, e, 40 pontos, acho que 39 pontos. Deixa eu verificar aqui, finalizou com, deixa eu ver, com 49 pontos, quase 1% de alta, tá pessoal? Então a gente aumenta aqui. Para 9 e aqui para 7, ou seja, aumentou nossa taxa de acerto, nós continuamos positivos, tá? Em relação aqui, eu já posso botar aqui para 27, né? Porque aqui é como se fosse um holder, né? Para quem ficou em holder aqui, em relação ao dólar, está com um positivo de 2,42%, 2, que são mais ou menos 200, não, é. Hum, deixa eu pensar aqui. É, que vai ser mais ou menos um, nessa base mesmo de pontos. É, já para quem ficou posicionado aqui, a gente já tem uma soma aqui total de 4%, 4,55% tá? em, em relação à rentabilidade total. E em relação aqui, nós já estamos mais com R$ 2.000 de lucro, quase 50% do capital, iniciando com R$ 5.000 tá isso em um período desde o dia 30 para cá tá pessoal apenas com análise objetiva sem criar filtros tá ou seja o que é criar filtros é, é por exemplo se hoje eu só quero fazer operações de compra e vou, vou segurar até o final do dia o que é que eu vou fazer eu vou procurar uma boa região de compra ou seja uma região de suporte etc mas como eu quero ser transparente com você em relação às análises eu apenas executo na abertura sabe para depois a pessoa não chegar para mim e falar ah Jonathan, mas aí é fácil você marcou a mínima do dia, aí ah, sei lá o que, sei lá o que. Então, já faço na abertura mesmo e já era. Eu só faço alguns critérios de análise que é através de um, de um operacional objetivo, que é esse operacional aqui, que inclusive aqui, ó, 5487, onde finalizamos aqui no 5536, e essa foi, é, essa foi a, a rentabilidade, 49 pontos, tá? Então, eu botei aqui 49, eu botei corretamente, tá, pessoal? Entre a abertura e o fechamento do mercado. E, Jonathan, só para de ontem. O mercado andou beleza, OK, mas hoje foi diferente, né, pessoal? Já são 10 e 10 e 11, aqui tá com um delayzinho. Só que para mim pouco importa, né? Porque porque o importante para mim são os objetivos do trade. Então, se eu tô querendo comprar ou vender, eu quero vender, é mais caro e comprar mais barato. Acabou, tá, pessoal? Então, observando, pessoal, os fechamentos anteriores, pessoal, eu percebo que os Assim ficou muito apertado, sabe pessoal? Então, assim não vejo muito espaço para o preço se mover, tá? Pessoal, levando em consideração que ele já fez aqui um pequeno pivô de baixa, né? Então, você pode perceber que ele fez o primeiro ponto aqui no 55,89 e fez o fundo aqui no 55,54,80 e depois fez outro ponto ali no 55,46. Pessoal, se vocês perceberem aqui também, a gente tem uma pequena linha de tendência, né? Um canalzinho de alta. Se vocês perceberam, não vou nem traçar, tá? Porque eu quero aguçar o olho de vocês. A tendência mudou? Não, média de 20 para cima, é, não, média de 20 puxou um pouco para cima ontem, mas voltou a ficar vermelha para baixo nos últimos 20 fechamentos, mas a média de 200 ainda está para cima. O que eu acredito que vai ser um rompimento de tendência? Se ele romper esse canal de baixa, tá? E depois ele romper os fundos de referência. Então aí a gente vai se caracterizar uma pequena reversão, pequena reversão, tá pessoal? Porque a gente está num time de uma hora. Quando a gente vai para um time diário... Aí a gente vê que o negócio está mais bonito. E que o dólar ele pode puxar aqui pelo menos para os 54,30 nessa base. Levando em consideração assim que ele vai fazer uma correção natural. Ele pode ir até 6, tudo bem, normal. Mas os 54,30, 54 e alguma coisa é um bom ponto assim, até o final do ano. Sabe, 54,40, sabe pessoal? Porque a galera vai querer fechar o ano positivo, né pessoal? É, em relação é porque a galera que comprou o dólar no início do ano vai querer finalizar né pessoal é, fim de ano tal etc dólar nas alturas que não quer viajar né pessoal então essa é essa questão que eu tô falando sobre a análise de hoje pessoal ontem eu encarei é, pontos de compra né se abrisse ali por volta dos 55,25. só que ele abriu bem abaixo e eu tinha explicado ontem que quanto mais abaixo ele abrisse melhor se ele abrisse aqui ó, nos 55 25 mesmo Seria um pouco tenso, né? Porque ele poderia correr o risco de puxar lá embaixo nesse nível de suporte, nessa resistência, nesse nível aqui de 54,90 e depois subir. Então passaria um calor. Então quanto mais baixo ele abrir, melhor. Melhor o gap, vai? Pode descer. Se eu quero comprar hoje, eu quero que arregasse o gap pra baixo e é isso mesmo. Entendeu? Essa é a minha visão objetiva. Já pra hoje, pessoal, eu encaro como oportunidade de venda, pessoal. Sabe? Eu encaro como oportunidade de venda, ele abrindo, ele abrindo acima, sendo que ele já abriu, né, na verdade, né? pelo menos ali dos 50 55 10 né era pelo menos um nível bom de venda se ele tivesse abrido pelo menos acima de 55 10 ele fez isso não ele não fez isso Jonathan é quando acontece isso é, você executa uma venda ainda você opera ainda pessoal eu evito Operar, mas vamos supor que hoje o dólar deu uma disparada e ele passe aqui nesse nível de 55,10. Beleza, que hoje a máxima foi 55,12, então não vai, não faz sentido, né, pessoal? Mas vamos supor que ele deu uma respirada hoje, ainda por volta dos 55,30. Então aí eu, eu acredito que seja um bom ponto de venda, tá, pessoal? Então eu vou até traçar aqui um nível aqui, porque caso execute, aí amanhã a gente, aí no caso, na segunda-feira. Nós vamos levar em consideração que houve um trade, tá pessoal? Que é esse nível aqui de pullback, seria mais ou menos um pullback aqui. Isso para buscar 40 ou 100 pontos, que no caso seria a média de 200, que é o que, é o que eu espero um pouco. É, mas caso contrário, tudo bem, um dia menos, um dia mais não faz diferença. Mas eu penso sim em executar uma venda aqui, mas eu não quero fazer isso porque a gente já está muito positivo mais de 50% do capital já está para frente, menos de um mês. Já seria meta batida, capital baixo, enfim, pessoal. É, quis continuar aqui, para ser sincero com vocês, continuar operando aqui, a gente já está com dados muito positivos. Quem está acompanhando o Diário de Trade sabe disso. Então, continuar aqui, o máximo que a gente vai pode acontecer até o final do mês é a gente devolver tudo, tá? ou a gente dobrar <risos> um dos dois tá um dos dois né é... mas como o viés aqui é educacional é simplesmente para ajudar a aguçar a análise de vocês e lá na frente eu vou vir com outros conteúdos um pouco mais avançados para que vocês busquem as regiões de compra e venda ou seja não basta você saber só que você tem que vender no dia isso aí já é ótimo porque você já começou com um passo à frente mas encontrar a região boa para venda sabe essa região boa eu já provei para vocês que eu consigo encontrar esses níveis bons de venda e não é necessariamente traçar um nível de suporte e resistência, para mim não é isso, quem me conhece sabe, eu tenho outras formas, outras ferramentas para identificar esses pontos que eu acredito serem maravilhosos para venda, porque o risco fica um pouco mais baixo e o retorno fica um pouco mais alto, um pouco não, fica muito mais alto, e o objetivo da gente é sempre fazer aquilo que eu sempre falo para vocês, que é... Aumentar aqui, a gente já tem uma estratégia, né? Ela já, ela já é positiva, né? Só que o objetivo é fazer com que essa volatilidade aqui, tá vendo aqui? Essa volatilidade aqui ocorre porque, porque compra, compra e venda, basicamente na abertura e saindo no fechamento. Só que o meu objetivo não é isso. Meu objetivo é melhorar. Então, no lugar de eu comprar na abertura, eu quero comprar mais próximo das mínimas possíveis, porque aí eu vou ter mais lucro e o risco vai continuar aquele mesmo inicial do do trade. Tá, pessoal? E muitas das vezes vai até diminuir, né? É... E quando eu for vender, eu quero vender o mais alto possível, entendeu? Então, essa curva de capital, ela vai ficar muito mais bonita. Ela vai ficar muito mais bonita. E é o que, e é o que fica realmente nos, nos meus... Deixa, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar um negócio aqui. Fazer um... Só pra fazer um... um testezinho aqui. Pronto, vou fazer aqui um... só pra gente ficar vendo, sabe? Às vezes é legal. Às vezes é legal ver um, um gráficozinho assim, dá um anime, né? Pra gente ver como é que tá a movimentação, como é que o drawdown impactou, entendeu? Então vamos ver aqui, estilo de gráfico. Vou deixar suavezinho aqui, né? ficar mais bonitinho. E vamos aqui, vamos botar aqui, 5.000. É 5.000 de início. E é isso, pessoal. 5.000. E é isso. E é isso. Desde, que, desde o início a gente tá com esse, esse, essa movimentação aqui, pessoal. Desde o início é isso aqui. E é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é, nóis, é nóis. Então, tamo junto. Hoje, é dia 15, eu já vou gravar uma aula falando sobre preço médio. Ou vou planejar com vocês para amanhã da a gente estar em live. Aqui tá? no caso vai ser às 8 horas da noite. Então, fiquem atentos que eu vou falar sobre preço médio, só que eu vou falar a forma que eu faço, que é diferente. Não significa que a minha forma é a forma correta, tá? Mas é uma forma que eu me adaptei e que eu achei melhor para que eu pudesse ganhar mais e perder menos. Levando em consideração que a forma natural que a galera ensina de preço médio, normalmente o cara ganha pouco e quando perde, perde tudo o que ganhou. Então isso aí não é futuro para mim. Beleza? Olha o ponto de venda querendo chegar lá, querendo chegar lá... O que que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Pessoal, quer saber de uma? Tá aqui minha venda, tá pessoal? Tá aqui minha venda. Minha venda do dia aqui, ó. Ó, pronto. Minha venda do dia. Tô vendido até o final do dia. Se eu tomar stop ok. Eu posso levar até 1% aqui de stop. E é isso. Tamo junto. Valeu!